Olha, eu descobri o principal motivo pelo qual você não ganha dinheiro nos aplicativos. Então assista esse vídeo até o final. Fala aí driver, Lucas aqui e hoje eu trouxe um vídeo importantíssimo que eu vou revelar para você qual é o principal motivo pelo qual você não está ganhando dinheiro nos aplicativos. Então primeiro, já deixa aquele like nesse vídeo, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo top pra você, e não deixe de conferir se sua inscrição está ativa para continuar recebendo a notificação dos próximos vídeos. Tá tudo certo? Então vamos lá! Olha, muitos pensam que o principal motivo pelo qual não está ganhando dinheiro nos aplicativos é por causa da tarifa baixa, porque falta a corrida, ou porque os aplicativos estão levando muito mais do que deveriam levar na taxa deles. O que em parte é verdade, mas não é o principal motivo pelo qual você não está conseguindo atingir as suas metas, seus objetivos. E eu já vou te mostrar sem enrolação qual que é mas primeiro eu quero que você leia comigo esse conteúdo que eu recebi hoje é feito por um autor desconhecido não sei quem foi que escreveu se alguém souber quem foi que escreveu depois mande para mim aqui nos comentários que vai te revelar com toda a clareza de uma forma didática o que você está fazendo de errado que está fazendo com que você venha ganhar menos nos aplicativos então eu vou colocar aqui do lado acompanhe comigo bom olha só eu estava no aeroporto de Viena, quando um motorista particular veio até mim. A primeira coisa que notei foi um carro totalmente limpo, que até brilhava. O motorista estava muito bem alinhado, com uma camisa branca e calças bem passadas, com gravata e até mesmo bem perfumado. Então ele saiu do carro, me abriu a porta e falou, Olá, eu sou o Ian ser motorista até o seu próximo ponto. Enquanto coloco suas malas no bagageiro, gostaria que lesse este cartão que preparei exclusivamente para você. No cartão estava escrito, Missão do Ian, levar meus clientes a seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Eu ali fiquei impressionado. Entrei dentro do carro, na qual estava muito limpo também por dentro, e o Ian me perguntou Aceita um café, senhor? Brincando com ele, eu disse, não, eu prefiro só um suco. E, imediatamente ele respondeu que não tinha problema e disse, eu tenho uma térmica com suco normal e também diet, bem como água. E continuou, se quiser algo para ler, tem o jornal de hoje também e algumas revistas. Fiquei novamente impressionado, mas falei que era uma brincadeira. Ao começar o trajeto do aeroporto para o hotel, o Ian me disse Essas são as estações de rádios que tenho e essas são as músicas que elas tocam. Como se já não fosse muito, o Ian ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa, assim como fazem alguns motoristas do Uber. Depois ele me avisou qual era o melhor caminho para o meu hotel, e se eu queria conversar com ele, você preferia ficar em silêncio. Intrigado com tudo aquilo, eu não me aguentei e perguntei, você sempre atende seus clientes assim, Ian? Ele respondeu, não. Não sempre, somente nos últimos dois anos, os meus primeiros anos como motorista, passei a maior parte do tempo me queixando igual os demais motoristas. Um dia, eu ouvi um especialista em desenvolvimento pessoal, na qual escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença, uma frase que ficou marcada na minha vida, que dizia Se você levanta pela manhã, esperando ter um dia péssimo, com certeza o terá. Não seja um pato, seja uma águia, os patos só fazem barulho e se queixam, as águias se elevam acima do grupo e eu fazia igual os demais estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando do quadro atual então decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia olhei então o carro de outros motoristas os carros sujos, motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos decidi fazer algumas mudanças quando meus clientes começaram a me elogiar fiz mais algumas mudanças no meu primeiro ano como águia Dupliquei o meu faturamento, este ano já quadrupliquei. Você teve sorte de pegar meus serviços hoje, já não fico mais parado esperando corridas pois os meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagem no Whatsapp. Se não posso atender, consigo um amigo águia confiável para fazer o serviço. O Ian ele tinha um diferencial. Oferecia um serviço de limousine em seu carro normal. Ian decidiu de deixar de fazer ruído, queixar se fazer como os patos e passou a voar sobre o grupo, como fazem as águias. Moral da história, não importa com o que você trabalha. Como você se comporta? Se dedica a fazer barulho e se queixar? Ou está se elevando acima dos demais? Lembre, a decisão é sua se você quer ser águia ou pato olha esse texto aqui ele já fala tudo que eu queria falar nesse vídeo e eu quero deixar essa reflexão para você que está me assistindo e o pior é que eu sei que vai ter muitos motoristas que vai entrar em uma orelha e vai sair pela outra vão começar a me xingar aqui nos comentários xingar os passageiros falando que não presta tudo pé de ratos caramba claro que tem alguns passageiros que não merecem um atendimento top mas não são todos infelizmente esses motoristas generalizam e acaba fazendo com que cada dia mais tenha menos corrida. Mas se você pegou pra si a alma, o conteúdo do que foi passado pra você, eu tenho certeza que enquanto essas pessoas ficarem se queixando, você vai ser o diferencial em tudo que você faz. Faça o teste, pois eu mesmo já faço isso desde que eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo pago todas as minhas contas tranquilamente e ainda me sobra dinheiro para conquistar os meus objetivos. Por isso eu me identifiquei muito com a história e eu quero repassar isso para você. E eu só vou pedir que você faça essa liçãozinha de casa. Estabeleça uma meta, um objetivo e tente alcançá-lo a todo custo. Faça realmente o que for preciso para conquistá-lo. E eu tenho certeza que você fará sucesso em tudo que você for fazer. Combinado? Olha... Na verdade era isso que eu queria falar para você, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se serviu de inspiração, compartilha para todos os seus amigos e não deixe de colocar aqui nos comentários o que você vai fazer para mudar a partir de hoje. E não se esqueça, você é um motorista águia ou um motorista pato? Você quem decide, bom vou ficando por aqui, mas olha só que bacana, mais dois vídeos